Já é tradição na Igreja Católica do Brasil fazer do mês de agosto o mês vocacional. E é bom porque ajuda a todos os vocacionados a renovarem a sua opção de vida. No primeiro final de semana do mês de agosto, lembramos o dia do sacerdote, a vocação sacerdotal. Durante a história, o sacerdote sempre foi um colaborador do bispo, um colaborador dos apóstolos na evangelização da igreja. E na medida em que cresciam as comunidades cristãs, esta necessidade se tornou cada vez mais premente de gerarmos novos vocacionados para o sacerdócio para cumprirem com esta missão. A partir do Concílio Vaticano II e dos documentos da Igreja da América Latina, como também da CNBB, da Igreja do Brasil, se definiu mais precisamente a função do sacerdote. A missão do sacerdote na Igreja, ele era até então quase que um factótum aquele que fazia tudo, e a partir do concílio começaram a distribuir os diferentes papéis, o do sacerdote e o dos leigos. E o sacerdote, ele é, em primeiríssimo lugar, o ministro da palavra, aquele que continua a missão evangelizadora de Cristo numa diocese. Em segundo lugar, o sacerdote é o ministro dos sacramentos, e particularmente ministro da Eucaristia, ministro do perdão, ministro da unção dos enfermos, sacramento do conforto, do consolo. E em terceiro lugar, o ministro o ministro da caridade. E aí surgiram, ele é animador, das diferentes pastorais sociais, como a pastoral da criança, a pastoral social, nas paróquias, de atendimento aos pobres e assim por diante. São Francisco de Assis, ele tinha uma veneração muito grande com o sacerdote. Não por causa da pessoa do sacerdote, mas muito mais por aquilo que ele realizava sobre o altar. Ele, na primeira admoestação, ele diz assim, São Francisco aos seus fracos, assim como os apóstolos, nós também podemos ver Jesus, porque ele continua a descer todos os dias para se encarnar na Eucaristia. Encarna-se no pão e no vinho, nas mãos do sacerdote, como se, encarna no, como, como se encarnou no seio da Virgem Maria. Existem sacerdotes diocesanos e sacerdotes religiosos. Os diocesanos estão diretamente ligados ao bispo e prestam obediência a ele e são colaboradores em suas paróquias do bispo. Os sacerdotes religiosos estão mais ligados a uma ordem, uma congregação e também a um provincial superior. Colaboram na igreja a partir do carisma específico do fundador. A referência mais... É, para o cultivo, a referência para o cultivo da, da espiritualidade sacerdotal é certamente Jesus Cristo. Ele é o sumo e eterno sacerdote, ele é o bom pastor, aquele que guia o rebanho, aquele que conduz o rebanho, aquele que alimenta o rebanho e aquele que, se necessário, dá a vida pelo rebanho. Este é o, o referencial do sacerdote. Então, Partilhar a vida do povo nas alegrias, nas tristezas, nas preocupações e nas angústias significa estar junto ao povo em todas as situações e em todos os momentos da sua vida.